Falar do nosso final Beleza. de semana. Beleza. Vai, vai Já voltamos Sim. com a segunda parte. Pode meter o pé aí, pessoal. Pode <risos> falar. A gente vai falar um pouquinho <risos> sobre o que fizemos no final de semana, né? Tivemos aí o Dia dos Namorados, o Dia de Santo Antônio, Santo casamenteiro né? Para quem é os hum, fiéis bom. aí de Santo Antônio, Gostei, deixa o um abraço. Tá solteiro aí. Temos um amigo solteiro aqui. Vai fazer a mandiga hoje, brincadeira. Vai <risos> arrumar uma esposa. Hum. Tá solteiro? É. Assumido João. sempre, né? Assumido sempre. Tipo, solteiro, né? Mas claro como que... foi o dia dos namorados sendo uma pessoa solteira, John? Cara, muito trabalho, cara. Porque quem não namora trabalha, né? Assim, Porque a gente, a gente proporcionou a felicidade de muitos casamentos, né? Como eu te falei, a gente foi trabalhar final de semana no flutuante. Aí foi levar um... Um ambiente legal lá e tal, festa junina com um especial dia dos namorados. Então foi muito da hora, muitos casais lá realmente. Poxa, love assim, a gente olha assim. Pô, aí tu tem tem seu tempo, né? Hoje eu tô, tô de boa, assim, tá solteiro. Tá quanto tempo solteiro, amigo? Dez solteiro anos, Lô? Mesmo solteiro. O <risos> cara tem uma parada, tem uma parada louca com comigo em. Foi ano passado, ano passado. Eu namorei, eu namorei por 10 dias <risos> Pediu a menina namoro Mas acabou que Namorou não deu certo 10 dias, dias só? Foi, foi 10 dias ela Teu pirou... recorde? Não, ela pirou, ela pirou comigo assim Porque Aí, tipo pirou, eu, fiz todo, eu fiz toda a parada certa né? De pedir ela em namoro Foi numa casa de, de stand-up quantos e tal. dias tu pediu ela em namoro? Ah? Com quantos dias tu pediu ela em namoro? Não, a gente, a gente já ficava já uns 2 meses Já ah, aí sim. parece que quando a gente começou a namorar Aí, aí... depois rolou a coisa aí, oficial é, aí. aí eu pedi dela e tal Meio na pressão da família, aí eu fui lá e, Porra, e assumi Aí tu Foda. pediu, ela namoro é bom que E durou 10 eu... dias. dias É bom que eu comecei a namorar num dia E um mês depois já tava morando junto Caraca, mano. Sendo que um dia a gente se conheceu Tal ali namorando, mas depois ela viajou E quando ela veio pra Manaus, veio pra morar tal. Como foi que vocês tiveram o primeiro contato, assim, vocês dois? Vivo um Vivo on. Caramba, ah, ela é <risos> Isso é muito antigo, gente. Tinha, tinha também a mensagem liberada, né? Tinha umas paradas é, de lá. botava. A 10, era, era, 10, era tipo 10, 10 mil vivo, mensagens, é. 14 Fazia mil um mensagens. Foi muito isso, cara. E tava no é. quartel desse dia, né? Aí eu sempre conversava com a irmã dela, pô. Ih, filho! Eu queria é a irmã, cara Eu não posso comentar o nome, mas, é. tipo, comecei gostando da irmã dela e tal. Eu sabia. É um lancezinho é. de Vivon. E beleza, aí perdemos o contato. Eu conversava também com a outra irmã dela, mais nova. ó o falar Frank. O <risos> Frank dela. aí com 18 anos, rapaz. E e tirava tipo... a Não, né? Eu namorava com. Eu nem gostava do Frank. Eu namorava com o menino, ele já conversava com a minha irmã. E eu tava namorando. E aí a gente veio pra, pra Manaus pra passar férias com o meu irmão. E aí, chegou, eu mandei mensagem pra ele, começou a conversar. Aí ele falou mesmo assim: Poxa, eu também terminei com a menina que eu tava conversando, ela sumiu. Eu falei: Como é o nome dela? Ela é de, ela é de Parintins, não sei o que. Como é o nome dela? Aí falou o nome, né? Aí eu falei mesmo assim: Mas essa daí Como é o mundo mano? pequeno, né? <risos> tipo, <risos> uma cidade pequenininha, todo mundo se conhece e é. tal. Eu falei: Mano, essa menina aí que tu gostou, ela até é com outra. Eita. <risos> E aí vocês começaram a conversar. Aí que a gente começou a conversar. Aí eu tava ó. no quartel um dia lá e de e Só que eu, e eu fiquei com o Frank gostando de outra pessoa, entendeu? Eu só queria esquecer essa pessoa. Né? Nossa, eu aproveitei, é é? meu esquecer. Tinha conhecer. muita bala nesse rifle. <risos> <risos> tava tá no quartel de bom dia e chegou uma mensagem. Oi, oi, oi bom dia. Eu falei, bom dia. Eu não conheço falei, quem é e tal. Rafael, eu falei, ó, tô ocupado, tô no quartel agora, até então a gente conversa depois, naquele né, embuste todo <risos> Aí cheguei em casa e bora, ah, quer conversar? Então bora conversar, cara. Aí conversamos, conversamos. Conversa lá, conversa vem. No segundo dia, conversando, no terceiro, aí a gente falou: bora se encontrar, bora. Esse encontro durou pra acontecer uma semana. Chegava no primeiro dia pra gente ir, eu dava uma desculpa, no segundo dava outra desculpa, no terceiro embora luz, no outro dia embora água. Mas <risos> já, <vamos>, já ia <risos> onde lá? Né? Aqui em ah, Manaus. Já, Manaus. Ah, já tava aqui em Manaus. Aí aqui quando Manaus. foi, no dia dela de viajar pra Parintins, ela falou: ah, Se tu não vier hoje, tu não precisa mais nem vir. Eu falei: oh, cara, Pera cara. lá, eu vou <risos> lá agora. Ai, mãe desertoninhos Zertoninho, faz aquele jogo de tarde. Pai, vou lá. Aí, a gente acabou se conhecendo e tamo aí, entendeu? E, e aí rolou. Primeiro aí rolou, a gente veio. Aí quando foi em abril de 2013, né? A gente eu pedi da mãe dela, eu pedi da mãe dela. E ela falou, olha, só para vir passar uma semana. É, aqui. era um passeio que, tipo, já tava nove anos junto passeando aqui, mano. Mas <risos> <risos> não, não, não voltou mais, né? <risos> cara. Não voltou ah, cara. mais. Isso. E ah, Vai, fala, fala. Não eu ia passar para Priscila. <risos> fala aí, mano. Não, falar. vai falar. E teu final de semana, Priscila aí. E... Cara, foi bem tranquilo, assim, a gente não fez quase nada de especial, assim, eu tinha muitas coisas pra fazer em casa, meu filho tava um pouquinho gripadinho. Aí ontem que eu fui dar, dar uma volta com ele, com meu marido, é, a gente foi pra casa de uma amiga minha, de muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, beijo, Lu, te amo. É, a gente foi pra lá, fez um churrasquinho com eles, e meu irmão que tá solteiro, a gente queria ficar pouco com ele lá, que ele tava meio na bad, hum. aí a gente foi pra lá, fez um churrasco e tal. Aí fomos pra casa e quando foi a noite a gente foi pro sushi. Tipo, que é bom comer um sushizinho e tal. Aí fomos lá pro Sushi Ponta Negra comer, fazer um Olha sushi, isso, Sushi <risos> Ponta Negra. vamos <risos> lá <mas>. é <padrão, risos> meu patrão é outro nível. Aí nós fomos lá pra, pra aquela do. perto do Manauara ali. Que tinha muita gente. No Manawara. Perto do Manauara. <risos> Aí nós fomos pra lá, comemos, escutamos uma musiquinha e tal. Mas Desculpa, foi bem de boa, é. assim. Desculpa de boa. se eu fui numa lanchonete onde a é. salada tinha falado, era triste. Né? <risos> <risos> assim. ah, onde é isso? Só avisa onde é que. É, fala aí, porque lá é, perto é. de casa Responde, tá, é. não é mais tempo para Compensa Vegas. Ah, é? Não, eu vou, prefiro no Jorge Texas. <risos> horário das duas da manhã começa a promoção. Fira o Jorge Texa, tá? Tá, <risos> tá bom. <desculpa>. É, <risos> gente. é mais é. perto da minha casa, então acho que eu vou lá. É, só uma pergunta aqui para responder antes Vai. da gente encerrar. Vai. Ela é um pouco. Complexo. O que vocês acham do uso de verba pública para os shows de aniversário na cidade e no município do nosso estado, hein? É, é uma coisa Me que, rouba tá, logo. É, é, é o que tá rolando muito agora, né? É. Depois do que aconteceu com a, rouba logo. o Zé Cristiano, a Anitta e uh, Gustavo Lima. Oh, mas quem é que vai querer desviar verba pública pra trazer a Anitta, cara? Sim. Brincadeira. Arrego, papai. meu amigo. Agora fazer coisa melhor, pô. A Anitta não. Não, né? não querendo né, bater de frente com o nosso amigo Machado, mas eu mas tenho é que real. falar que a Anitta pode falar o que for dela, mas ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que ah. estudou, uma pessoa que fez que fala cinco línguas, uma pessoa que fez empreendedorismo porque ela queria seguir a carreira dela. Então... Não tem nada contra a música dela, não escuto muito a Anitta, eu não, não tem... não sou... mas não eu entendo não. o porquê dela estar tá sendo vista muito na internacionalmente, porque ela batalhou para isso. É uma pessoa que veio da favela, cresceu no mundo da música e fez toda uma, um, uma empresa seguindo o sonho que ela queria, que ah, ela cara, levava o eu... dela para fora. Mas a questão dos sertanejos, que foi muito globalizada na questão do, da gira de verba pública, falando sobre... É Lei Rouanet, sobre essa, Toda essa questão aí Que o nosso amigo perguntou Eu acho engraçado, né? Que eles falam que não usam verba pública não ah, Que eu compro, os fãs que pagam Meu coisa, mas que na verdade não foi bem isso Que aconteceu, né? Que é o caso do Zé Neto e caso do Gustavo Lima E de outros sertanejos aí que estão sendo investigados Por conta de uso de dinheiro público Em aumento de seus shows, uhum. né? Inclusive aqui no nosso Amazonas Que teve vários casos de municípios que Precisam do dinheiro e a, o prefeito tanto. acabou gastando uhum. para trazer um cantor Sabe lá da onde para vir pro município, sendo que o município Precisa de muito é, mais coisas De educação, de, san, de saneamento básico De várias outras coisas E ele usou o dinheiro que era pra ser destinado a essas pessoas para trazer tipo esse Safadão, sei lá, por mil ou um milhão de reais 500 mil, tipo, acho isso um absurdo é entendeu? É. a gente tem que concordar realmente, Cara, eu, é eu vou, eu vou, festa, eu vou é Isso é um absurdo, entendeu? Eu vou pro ganhos mas eu não sei quanto foi investido, não, pra trazer esse cara. Mas não, só que eu, já... também, eu também vou pulando, né? Mas... Só que já investi, já, já tem muito dinheiro envolvido aí, porque é, já foi tem. vendido, já, os lote já foram esgotados. É, já tá já. pra caramba investido aí, mano. Tem. Então o vou... lote eu nem fui lá comprar eu... um. Não, o primeiro lote <risos> já foram, mano. Eu vou. Cara, voltando ao assunto da Anitta, cara, eu não curto a música dela muito, assim, tipo, sem sensual pra caramba e tal. Não curto a pegada da música dela, não Sou mais parado rock. Mas eu pegaria ela, Anitta. Eu pego, Anitta, se você quiser, Olha, um João, não tá aí, se ó. Tá informar, tá mas a Anitta assumiu publicamente que ela está namorando um por ela mês e não gringo, então. Não, eu fico de boa porque a Anitta namora só um mês, no máximo dois meses, assim. Depois tá solta É porque ali, ela né? também. É, ela tá ela, ela é tipo, foda-se, eu é. faço o que eu quero, acabou. E... Então, tamo junto, e -se. Anitta. Se quiser, papai tá aí. John aqui. tá aí, hein? <risos> John. <risos> John, manda seu Instagram, pra ah, Twitter. Ela é. responde, hein? Agora é real. Não adianta pagar bandas muito caro em municípios que estão com vulnerabilidade aí ó das cheias, beleza? é que foi exatamente o que aconteceu gastar, municípios favor, que estão precisando o tempo tá bom vamos vamos investir em momentos apropriados porque se for para gastar meio é. milhão de reais com o município todo alagado isso é uma tremenda que foi o caso que vergonha teve, que foi, que foi recente agora foi em borba né ah, em Borba? Em Borba, né? Que vai ter aniversário de Borba e estão sofrendo com a questão da cheia. Isso. E o prefeito, que é. É, dizem que ele se, que se esbanja, né? Esbanja muito lá no município, não ajuda as pessoas. contratou o Bruno Marrone, né? Por Poxa, 500 mil reais. Aí, é pesado, aí é. veio toda a questão e ele não, não se explicou. Tipo, não deu nenhuma informação para os jornalistas, para imprensa. E fiquei tipo, aí, tipo que se dane, eu vou pagar e acabou. Eu sou prefeito daqui. E... Eu mando Sendo parada, que não é assim, né? As não. pessoas estão sofrendo, as pessoas estão esperando para ter uma ajuda por causa das cheias que estão ocorrendo lá. E, cara, isso é um, mim é um absurdo isso. É até geralmente até no, na, nos bairros pequenos aqui a gente vê muita falta de, de infraestrutura, estrutura, né? E nós, nós estamos na capital, né? É. Agora imagina quem tá no interior que sofre mais. É, geralmente é mais é. bonitinho assim no centro, no meio da cidade. Verdade. Né? Exatamente, porque é onde é mais visto, né? Cara, eu Agora acho, quem mora nessa afastada afastado aí. Eu acho que até o nosso é centro precário. é feião, cara. deveria melhorar muitas coisas no centro, né, cara? Não tem segurança, assim. a gente não pode andar depois que fechou tudo ali. É, já Você era. tá propício a ser assaltado ali. É, assaltado. Aí. Morto. E toda vez que também tem uma, uma cheia maior, como tá tendo agora, o centro já tá... Entendeu? Muitas ruas não dá pra... Ali tem que ter um planejamento, sabe? Entendeu? Verdade. Da... Desde que caiu uma rua lá, fez um... uma cratera lá, um buracão eu não, sei lá. Se dá, eu não sei se já terminaram aquela obra, mas tinha é. interditado a, a início então, da 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro. Uma pra quem não muito... sabe, gente, há a de história aqui, que o nosso professor Massulo deu umas semanas atrás... Massum. Massum, cara! <risos> é, o centro de Manaus era um grande rio. Não existia ruas. Não existia ruas. Então, Isso é o que o nosso governador na época, eu acho que foi o Eduardo Ribeiro, não sei, porque ele queria ter acesso à casa dele mais rápido, o que ele fez. Ele jogou terra em cima. Foi uhum. cavando, cavando, jogou terra. Então, é o que acontece no ali. centro de Manaus é, é uma questão é, de histórica também, né? É, cai rua ali, cai, mas a gente sabe que ali não era uma rua, era um rio. É um garapé que passa ali embaixo. Tanto que tem várias tubulações, né, tem os é. canos antigos que hoje Aham. em dia estão tudo numa situação ruim, precária, precária. né, Porque não teve nenhum tipo de saneamento desde aquela época para cá, não teve nenhum cuidado, ninguém fez nada ali. E agora a gente está sofrendo as consequências, Verdade. que vai ficando velho, vai ficando podre Verdade. e vai caindo, vai riando, vai riando. Então, eu acho que o centro de Manaus ele deveria ter sido uma coisa bem mais grandiosa do que... É hoje, né? Não, eu acho também que podia, esse dinheiro que investe em outras coisas, podia trabalhar no centro, né? Ah, tem, Isso, tem muitas casas... É, é, o, é o portal de entrada, é, né? É, o portal de, de entrada. Da nossa cidade, dos barcos que chegam, né? E vê aquele porto ali, tem todo muito, abandonado. Tem muito lugar até... histórico lá que deve ser mantido, Os claro, prédios, gente, os prédios. os prédios lá daquela área ali que fica os, né, os bordéis é. ali, as casas... O abandonado, né? As casas As casas nossos pontos turísticos é. de Manaus, né? <risos> abandonado, cheio de mato. Ah. Solteiros, é. de homens solteiros. Lá, oh, solteiros. É, só dá um solteiro. Não dá nem pra falar muita coisa, porque a minha esposa está aqui do lado. <risos> mas é, eu porque, falo é porque, porque é segurança. Eu, Ei, eu, eu gosto. gosto. <risos> foi engraçada a cara dela. <risos> <risos> é porque tu não viu, é Porque vivo. É mas, foi... ah, mas, mas, Machado, uma pergunta. É, se tivesse o único lugar pra trabalhar lá como segurança, tu poderia ir? Bem, <risos> eu acho que eu acho que, eu acho que é eu não tem é a assim, questão dizer. do pai falar assim, só de olhar pro filho, o filho já sabe a resposta. Pois é, minha mulher já fez olhar, ela já respondeu mais 20 <risos> palavras e uma olhada. Gente. Brincadeira, gente, tá brincando. Mandar um abraço Legal. pro meu amigo Roberson Feijão, ao chefe de segurança do Remulus Club. E, uh! e, pro meu, e pro meu amigo Romário, aí, inclusive, é, é, chefe de segurança do Dama da Noite. Abraço pro Felipe e pro Matheus Gomes, meus amigos da segurança lá do Dama da Noite, beleza? Do Vegas. Tamo junto. Vê. Um beijo, pessoal do Vegas de Club. Charlie, Charlie, te candidata logo. É, o, é, o, o Machado cara Daniel Moura. O que é vereador, o cara conhece todo Não mundo. Conhece mundo, mano. O cara conhece todo mundo. Tem que se candidatar, vai mandar é deputado. Não pode esquecer também do meu amigo Marcelão, do grupo VIP lá do Central Park. Tamo aí, junto, aí, aí, ó. meu amigo. Ó. Em breve, hein, podemos tirar um serviço lá do Central Park. Mas é, falando hein? sobre isso, ah. acho que deveria ter um, pouco, um olhar certeza, um pouco mais. Acho. porque ali tá tudo abandonado. É. As verdade. prédios históricos que fazem parte da história do, do nosso, da nossa capital ao mato. É, ao mato, é verdade, servindo é. de é, lugar para drogados, para os moradores de rua. fede, de né, cara? Tem muita rua do muito. centro que fede pra caramba, fede muito, cara. Cara, cara. Fede muito, cara. Ali é. deveria ser bem, bem bonito, né? É, aí quando, é. quando vocês, é. falam o isso, vocês falam nisso, vocês falam, porque faz parte do patrimônio. Mas estão hum, acabando, é. tá acabando. Hum. O que, que você pode fazer a respeito? Se, se tá tombado ali, o centro todo está tombado. Não pode mexer, não pode construir nada ali. Não a pode gente, reformar, gente? A gente tem exemplos de municípios que estão bem melhores que... Vai é, deixar se ruir de Manaus, mesmo né? um prédio, prédio que foi, fez parte de tudo aquilo ali? Toda a sua fundação vai ser ruído? É. Porque não pode mexer? Não pode mexer. Tipo, o que, que pode fazer a respeito, então? Se não Mas o é importante tá? mesmo é que acharam a cidade perdida, né? Você agora tá perdido aqui, né? não, não vem não, essa cidade perdida aí é a cidade universitária lá do Uma grande fake news aí que é a pessoa que inventou o ET Bilu, entendeu, acabou lançando aqui como dizia o, o Neias Ninguém tá seguindo o conselho do ET né, ninguém tá seguindo Ai, Bilu, busquem conhecimento cara, gente mas... pelo amor de Deus sabia que assim. abraço ah. meu amigo Fábio mano, tá aqui no meu PV aqui Mano, abraço pra ti, pra sua família, aí pra Camila, pro seu Gelson, se Dona Vitória, tá bom? Tamo junto, abraço pra sua bebezinha aí, tá? Aguardamos aí aquela situação, mano, do podcast Fala Mano, hein? Bora tirar do papel, tá? Galera, estamos chegando mais um fim, né? É. Desse podcast, da segunda parte dessa live maravilhosa Verdade. hoje, que realmente rendeu, não podemos negar que realmente rendeu, falamos de tudo um pouco, tudo bem bom. descontraído. Sem esquecer aí da, da 02 do nosso amigo Charles, a Janete, hein? Tamo junto. Passando o Dia dos Namorados hoje, dos eles dois, dois. né? Ontem... O Charles não falou do Dia dos Namorados não, não, deles, a, a, né? Ele fica calado. falou do Dia dos Namorados, Charles. Conta aí como é que Conte... foi, amigo. A parte técnica é o agora. Seguinte, deixa eu aparecer aqui. Pronto. Vai. O Dia dos Namorados, pra mim, foi bem tranquilo. Não, não. É. hoje oh, oh, oh, oh. hoje não, ontem eu fiz fiz um bom café place, da manhã. Ainda <risos> tem até Fiz um bom place, café da manhã, my... fiz um bom almoço, <risos> almoço. <You are> <susurra> e aí a gente day. ficou em casa, a gente não saiu. Enfim, tudo ao vivo, é, é isso. A gente arrumou Nossa, a casa. É, Ai, cuidamos das, das cachorrinhas <risos> <risos> a, a, gente, Maracana, a gente desarrumou um, um, dia um dia antes Pra arrumar no Sim, dia seguinte foi enfim foi... Até porque vida de casada É uma vez na vida toda morte, né? <risos> enfim, foi tranquilo A gente não saiu porque não tinha grana, né? Infelizmente Ontem com ela e hoje é com a Janete Esquece o negócio de Janete, rapaz Sei nem de nome de vocês, amor Te amo, viu? Beijo. Como é o nome dela, Charles? Não vou falar porque vocês são <risos> <ficam> bagunçando. <risos> Você bagunçando. Só pra mandar um, um abraço, é. Charles. <risos> Nada disso. É, não tem negócio de janete. Acabou. Então é isso. Foi bem tranquilo, caseiro, em casa. É, botei aí uns playbacks do Legião a gente ficou cantando juntos é tipo cara o que para quem gosta de Legião Urbana uma dica aí é no canal do YouTube é Júlio é, eu acho que é Etoré é Júlio Etoré esse cara é fenomenal ele regravou as músicas do Legião na releitura dele tudo e tal e aí tipo assim você pode cantar como se fosse um playback enfim a gente fez isso basicamente é isso isso! <risos> Mandar um abraço especial aqui para três pessoas aqui dos nossos amigos de sala. Palme e meio para eles. Chico do Chico, Chico. Chico. E do Fernando. Mandar um abraço <risos> para eles. Um abraço <risos> especial para Elvira, para Ana e para Rebeca Rebeca. Tamo junto, hein? Aí, casal. Felicidade para vocês. Vocês são meu casal, hein? Galera, temos solteiro também na sala, o Igor. Tá em busca de uma namorada. O Igor, está em em busca de Aço, Igor é. Aço, o Nosso sim. representante Nossa, está é em busca de, de sua varô aí, é. gente. Isso, quem quiser. Entrar em contato com o Igor. Eu, o Instagram, passar o Instagram do Igor aqui. É o diz que sem. Falou em namorada, ele queria é primeiro a pular de lado. Eu tô solteiro, hein? <risos> 34 aninhos, ele Está 30 aberto 30 aí a candidata. Ai, ele ai, está aberto ai. a candidatos que queiram é. se interessar pelo nosso amigo. Aí. É paquerou a maioria da sala mas está é. <risos> em busca ainda da sua varou. Não achou, é, ele não paquerou a sala achou, toda, mas achou. ele não encontrou. Ele chegou, sua na pra uma... ele chegou, ah. chegou na tora para uma? foi que chegou aí? Para Emily. Para Emily. Emily. Emily, se fosse solteira já. Já, alguma coisa assim, já, já, já era a gente, era nós. <risos> <coisa> assim. <risos> ele lançou a brava. Ah, é, né? Lançou a brava da Fabi também. Ele é ser parceiro. É o um verdadeiro aqui. homem sem medo. Homem sem medo. realmente Não tem medo <risos> de falar, não. Então, só não fala pra ele que vão levar o nome dele pra, pra ali, pra diretoria, que ele chora. É, não vai falar que aqui, não. Vai, aí, donoria, não, não vai aqui. chorar aqui de novo, aqui, ó nesse <risos> mesmo <risos> ombro aqui, ó. Vai? <risos> De falando, meu querido. Ai, meu pai. É, galera, estamos chegando a é mais vamos, um vamos. fim desse podcast maravilhoso. Hoje foi é, bem teórico. Foi. Vamos dar nossa, nossas redes sociais. Quem quiser é. acompanhar a gente, vai. John. John? Por favor, deixa suas redes sociais Vai lá nós. no meu Insta, John Kennedy, underline Duarte. J-O-H-N underline Duarte. E também no meu Facebook, que é John Kennedy é, Duarte também. E o meu WhatsApp é. <risos> não. <risos> Solteiras de não, plantão que queiram. bate-papo com o nosso amigo aqui. Não, mas se quiser também serviço, tamo junto aí, ó. Mantenção de celular, notebook, é comigo. Você tem uma loja, John? Na verdade, eu tenho um, um, uma loja virtual, né? No, no Instagram. Fale da sua loja virtual, então, amigo. É Roxel. Roxel. Só procurar aí no Insta. Roxel, que parece lá meu Insta lá. Manda um alô aí, no um direct. Eu mando o WhatsApp e vocês mandam o que vocês estão precisando, que a gente vai lá e consegue, beleza? Ui. Resolver a so... É a solução. Com certeza. suas redes, redes sociais? O meu Facebook é Keidiane carvalho, o Instagram é Keidiane também. Com quê? E é isso aí, com quê? Olha aí, mano, diferente. Diferencial, Keidiane 12 Gente, aí para minha rede social, Frank. ó, frankmachado.oficial Instagram e no Facebook frankmachado. Por favor, não, não tenha cópia. É eu com o microfone do Senac. Ui! Minhas redes sociais, gente. Instagram, Priscila Underline Pilar. Não sou parente da Patrícia Pilar, tá, gente? Para de fazer essa piada. Não sou parente dela. <risos> eu gostaria muito, mas não sou, tá? É Priscila Underline Pilar. E, a, e meu Facebook é Priscila Silva. Então, acompanha a gente lá. A gente vai estar sempre mostrando vários conteúdos do Senac aqui. Fazendo é essa bem. roda de amigos, debatendo, conversando sobre vários assuntos. Se Charles, lá, deixa aí o Charles, seu também Charles, redes sociais. Charles, eu o homem da Aqui, cadê? Aqui, pronto é, Vocês querem o pessoal ou, ou, ou o artístico? O profissional, <risos> onde as pessoas Só possam faz, me encontrar O que você quiser é, Enfim, você pode me encontrar é pesquisando pelo meu nome inteiro. Meu Deus. Charles... <risos> Lança braba aí. Olha, vai, Charles vai. Gustavo Gomes da Costa. Eita. Meu Deus, você tem que escrever. Tá bom, 7 é, é... Não é escrito 7 não, tá? É, é, é o número. Charles Gustavo Gomes da Costa 7. Lá no Instagram. É, também tem o artístico. É que já tá um pouquinho meio parado aí, mas a gente vai... E vai pra... voltar para rodar, né? É, vamos botar para rodar, né, John? Quem sabe? Bora. Não sei. É, Gus Costa 7. Gus com dois S. G-U-S-S. -S Guz Costa 7. Tá bom? Então, esse é o meu Instagram. Muito bom. Mandar um abraço. Mandar um abraço especial aí para minha família que tá em casa assistindo. Mandar um abraço para Aldenora, avó Aldenora, quantos, neta. Anne Stephanie, minha filha, minha querida filha, tamo junto. Paulinho, Olá, papai tá chegando depois, hein? Prepara a caldeirada de frango aí, tá? Tô chegando. Amor, um beijo, vem me buscar. Você tá vendo o live, vem me begar, tá ligado? Essa live tá perdendo pra do Igor, hein? Eu só não conto um beijo pra minha esposa, porque ela tá aqui do meu lado. Eita. Ela fala e me observa. É. Ela tá sempre te observando, ela tá o tempo que tu tá falando pra tá assim, E né? Mas ó. porque lá, tu abraço, passou um namorado fora assim, tu tá trabalhando, né? Desculpa. E um abraço, beijo para essas 10 mil pessoas na visualização do, do, da nossa live. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais é alguma aí, coisa a falar? A próxima mais. Talvez mais a gente consiga mais pessoas e tal. Tamo e junto. é isso, gente. Tamo junto. Valeu. E é isso aí, galera. Mais um podcast finalizando hoje. Até a próxima, Valeu. se Deus quiser. Valeu.